Meu Deus! Irmã Mônica! Oi! E ninguém toca na minha LGBT, amém? Amém! Ninguém toca no meu deputado LGBT, amém? Ninguém toca que está protegido pelas orações da irmã Mônica, amém, meu é deputado? Amém! Ninguém toca em você, quem se levantar contra a sua vida neste lugar é só para dar importância, amém? Amém! Se sinta abraçado pelas orações da irmã Mônica, Amém! Sim. Essa foi a vitória. Hein? Quando eu apareci na internet, todo mundo falava que ia me envergonhar, que ia tirar minha capa. A capa de uma mulher de Deus, ninguém consegue tirar, porque ela não anda com a capa, ela anda com a verdade. Amém? E Deus me deu a vitória. Deus mostrou que estava com a esquerda e não com a direita. Amém? E nunca mais Deus se vai presente aquele povo. Amém? Aquele povo não pode voltar, né? Mas, não. né? Nunca mais, já tá caindo por terra. Mãe Mônica, Corre. se ele tentar voltar, vai vir outra chuva para eles, irmã Mônica? Como eu, você mandou chuva, raio? Eu peço para Deus, chuva, apagou a barraca pra todo lado, e não ficou barraca no lugar. Amém? amém. Para honrar a glória. Porque Deus, Ele honra o seu povo, amém? Eu não tava aguentando mais aquele povo na porta dos queijinhos, incomodando todo mundo. E era uma prova, uma luta. O povo endemoniado é a família de Jair Bolsonaro. Certo. Irmã Mônica, meu Deus. Deus, a LGBT de Brasília está protegida, irmã Mônica. Toda a LGBT de Brasília, fora de Brasília, está protegida. Embaixo das orações da irmã Mônica, amém? Uhum. Ninguém toca na minha LGBT, que é ia amar, amém? E ninguém toca no meu deputado. É ordem decreto, da irmã Mônica. Amém! Uhum. Uhum. <risos> Thank you.